Hey, Ink, tem um presente pra você. Uau, uma caixa preta que por sinal é super suspeita. Eu só precisava disso. Ha, ha, sobra. Ok, mas qual a ocasião? É meu aniversário e nem nada do tipo. Uau, uma borracha. Olha de novo. É, eu não tô acreditando que você comprou pra mim materiais de arte. É. Corretivo líquido. Só sobrou um. Hum, eu sei o que, uh, eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Uma caneta. Uma borracha mecânica. Tá tentando me dizer algo aqui, Error? Você é um artista, hein? Você deve saber a importância de apagar erros. Uh, uh, uh, uh. O seu mendinho sumiu. Ah uh, você adiciona especial nessa borracha. Ei, não se preocupa, eu posso fazer seu mindinho novamente. Mais tarde. Alguma última palavra, Leste? Eu tenho apenas um último pedido. Você pode passar um pouco desse fio rosa em, em mim? Bra! Você pegou o esqueleto roxo errado! Fio Rosa Em que?